para iniciar, a manter um processo doloroso, né? Segundo, isso depende muito da história de vida, né? Como a gente aprendeu o que é dor, o que é sentir dor, se a dor é válida ou não, né? Que ela é extremamente invalidada na nossa cultura, né? As pessoas tá principalmente ah, a dor crônica, né? A ah, é dor, psicológico, mas é psicológico e... como um, né? Uma besteira. <risos> Eu tenho dor crônica, então né, mais de 20 anos aí convivendo uhum. E no meio da psicologia, na academia, professora de graduação e tal Os meus amigos pessoais, né doutores Você imagina assim, ah, pessoas sensíveis, né entendem os processos todos que a gente tem eu, Nossa, foi horrível no início é, Ainda tem situações horríveis, mas agora eu já falo assim, é. Né? Então, mas foi horrível Então, é, tem essa questão individual né do, do, do que a pessoa aprendeu Do que ela considera válido ou não do, De quem ela tem que buscar né Tipo, vou buscar o um médico né Esquecer de toda uma equipe multiprofissional Que é extremamente importante uhum. E como eu aprendi a relatar a dor também Porque uma coisa é sentir, outra coisa é o relato né E os comportamentos de dor Segurar, por exemplo, o membro que está doendo Uhum as caras que as pessoas fazem, quando você faz isso. Então, tem toda a sua aprendizagem né, sobre sentir dor e sobre né, falar sobre isso e procurar algum tipo de ajuda. E aí entra o nível cultural, como eu disse, né, o que a gente ouve, né, as regras, modelos que a gente tem, né, tudo que é bem complexo. E aí tudo isso é necessário para entender a dor de um indivíduo. Uhum. É né? Cada nível de seleção... Ah, é, já atendi muita gente que, que chegava... Aí acha que você é psicóloga incrível, né? Mas é pela sua experiência. Uhum. Você foi ao reumatologista? O que é isso? Porque é uma, uma área da medicina que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, quando me falaram que, que eu tinha que... Uma pessoa, ninguém tinha me falado e então, tal. Você vai ao ortopedista porque você tá com dor, né? Ou no clínico geral. Uhum. Então. E aí você tem que ir ao remato fazer uma série de exames para avaliar doenças esses autoimunes, né? E como tá isso, processo inflamatório. Ele que, que, que trata, não é o ortopedista. É, o ortopedista uhum. olha para gente e fala é psicológico, porque você já vê aqui dez vezes, é a mesma coisa. Uhum. É, aí o remato vê e a equipe, o fisioterapeuta é essencial Psicólogo, né? Não é nosso, não é aos Sim, a gente nos reuniu. <risos> inclusive. A gente, a gente é realmente extremamente importante. A questão é essa que, que você que falou, né? A gente nem, nem pensa na psicoterapia. E por é. que isso também, né, gente? A gente precisa lembrar que a dor crônica ela é um problema extremamente incapacitante. Ela altera diversas é, outras funcionalidades outras áreas do indivíduo. Então, a gente precisa lembrar que quem é, é diagnosticado com dor crônica, a gente pode observar também um aumento na alteração de sono, alteração de apetite, libido, alteração de humor. Então, quando a gente pensa em, em dor crônica, a gente precisa lembrar que é uma doença, multi, um problema de saúde multifatorial, e precisa ser adotado um modelo biopsicossocial de análise e de tratamento. Então, a equipe, ela é multidisciplinar, né? E isso que a Ana Karina está falando é fundamental. Uhum. Às vezes, a gente só vai com um, uma, um olhar específico, né? O ortopedista, ortopedista, ortopedista. E tem um monte de exame, né, Ana? E não aparece. Não. <risos> Onde que está a dor? Tá, é físico? Tá, tá no corpo? Cadê? Onde está? Mas a pessoa está lhe sentindo. E está tendo um monte é real, de transtornos né? na vida, exatamente, uhum. na vida em relação a isso. Uhum. E aí, o problema fica, é que a gente claro. está no nível subjetivo, né? Já começa é, a aprender a tatear esses, é, essas sensações, né? Já, a partir daí vem uma aprendizagem social, né? É, é e a gente muitas vezes não tem né esse treino. Uhum. Eu e nem, não nem saber os outros profissionais de saúde, né? E nem os outros profissionais de Sim. saúde. Quando a gente está falando aqui do tamanho da prevalência da dor, da dor crônica, a gente é gritante o quanto que existem também tratamentos sem sucesso. Né? Então, é, isso fica muito marcado. A gente, e a, a ACT é um, um, um caminho. É isso que pra... eu ia perguntar. E, e a terapia da aceitação e compromisso, né? Como que entra isso? Porque a ACT caminha até certo ponto com uma visão selecionista, porém nunca foi a ênfase do funcionalismo contextual os três níveis de seleção por uhum. consequências né, tal qual a gente conhece vindo lá do revirismo radical, né, uma grande tradição em psicologia porém existe uma convergência grande né, de um modelo é, contextual, né, são ambos modelos filosóficos contextuais é, só que funcionalismo contextual no caso, né, que vai dar essa perspectiva para a ACT. Como que a ACT vê a dor crônica? É, é, a gente normalmente, nesse processo todo né, de dor, a busca é pela, pela cura, né? E aí você vai passando de profissional em profissional e tem todo o julgamento. O, o, o que você também sente de culpa ou de eu tô louca, né? E não sei o que, então a, a, tem que ter uma duração mínima de seis meses. A dor deixa de ser esse sinal de alerta a preservação, deixa de ser o um sinal de uma doença por trás, né, um sintoma, como os médicos costumam tratar, e passa a ser o problema. Né? E a gente tenta, a, a nossa busca na cultura é se esquivar de experiências desagradáveis, públicas e privadas, né? o que a gente chama de esquiva experiencial. Então, uma dor que está presente normalmente 24 horas por dia, ou né, ela é tocada, se você faz alguns movimentos, né, como vai a raiva opa bem, tem bem. bastante, tem, tem, aí vai ter alteração de serotonina, vai ter uma série de outras coisas que você já não sabe quem começou o que, né, uhum. então, é, muitas funções são alteradas. Uhum. E a gente vai tentar essa esquiva, vai buscar a cura, né, e a ACT vem num processo contrário disso, olha, a dor é inevitável, sentir dor é inevitável a gente sente dor a em vários cura, momentos da vida é, a cura ela não não é necessariamente a ausência da dor, é hum. isso que a act traz pra gente hum, né, um que faz novo, totalmente né? a diferença pra, principalmente pra perspectiva da cultura ocidental né que é a cultura da felicidade que é pregada e é difundida por aí, a gente tem que estar 100% feliz, 0% de dor ou de incômodo e a act traz. Ana, desculpa te cortar. Excelente! Imagina! <risos> Eu mesmo, A, gente... <risos> a, a act vem realmente sem, essa, sem esse objetivo de ausência da dor. E aí, contraditoriamente, a gente consegue fazer muito. Né, aumentar o, o repertório é, comportamental em busca né, dos valores, do que é importante na vida da pessoa. É, sem necessariamente esperar, zerar a dor né, para isso. É isso. Uhum. É. E, e aí, o, o que, o que é, tem de mais interessante no capítulo, que eu acho que é a cereja do bolo, é o caso que a é, Ana Karina uhum. né, teve a Ótimo. oportunidade de entrar em contato. Quando eu convidei as duas <risos> para escrever, eu fui bem enfático. né? Eu falei, olha... É a gente dá uma sinopse né, do, de, do que, que a gente gostaria de ver do capítulo do livro para os autores, né? e eu falei, olha, estudo de caso só se for uma coisa muito quente, né? e elas falaram, nós temos o que você precisa. Né? <risos> é, temos dois estudos de caso, né? um do capítulo delas, e um, o capítulo de terapia comportamental dialética, né? é, do Wilson Melo e do Ramiro, também traz um estudo de caso, é, num, num caso que eles atenderam em terapia comportamental dialética. E me chamou muito a questão, tá, do, do, do caso de vocês. Primeiro, por ser é um caso que ele toca muito a gente, né? É, como profissional de saúde, né? Você lê aquele caso, você fica tocado. Porque, assim, o, o, o grau de sofrimento né histórico com que a cliente foi atendida de vocês, né? É, é, é marcante, mexe com a gente, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco desse caso, né? É, tendo esse cuidado de é, descrever esses componentes da terapia, da aceitação e compromisso, né? Como que é trabalhada essa questão né, da, da ACT com, com a dor crônica? Trazendo um pouquinho, né, dando uma pincelada, um recorte desse caso lindo que vocês brindaram a gente aqui no livro. Quer Ana, é com você. É com você. <risos> Claro, que, que daria para fazer o um capítulo só teórico, porque os dados são muito interessantes, uhum. né? Mas foi quase impossível. Você falou, estou de casa, na mesma hora que você fez o um convite, eu falei, ai, tem, tem esse caso. Né? E, e a gente acha que, que é didático, né? As pessoas uhum. gostam do caso. Mas também, é... eu me me emociono. <risos> É isso, porque eu tenho dor e porque, né, o caso foi demais, é, foi quase inevitável falar dele, né, uhum. mas assim, é isso, vem todo um sofrimento, a pessoa super jovem, vítima, assim, de preconceito, né, como a maioria, de que, ah, você está inventando, tem ganho secundário, né, qual é o reforçamento do que, que você está se esquivando, claro que tem todos esses fenômenos que a gente tem que olhar, sim, né? Mas não é só isso né? Então falta acolhimento, falta empatia Validação né? E a Acti vem trabalhar tudo isso né? Primeiro, É a dor dele não, Você não sabe o que é Exatamente E a forma como o capítulo foi escrito Não quero dar spoiler Mas a forma como o capítulo foi escrito Foi em formato de autorrelato O que torna algo um pouco... É, diferente, meio, é, como que eu posso dizer, é, é algo diferente realmente aqui na, na, nossa, na nossa cultura apresentar um, um estudo de caso como autorrelato nas falas da cliente e a partir disso a gente vai é, apresentando <risos> O, o que a ACT tem para ah, colaborar? O que torna algo um pouco. É, basicamente, assim, tem muita dificuldade, né, Ana, para a pessoa chegar ao diagnóstico de dor crônica. E isso já começa com um super desafio na própria experiência da, da pessoa, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pode a pessoa entra com um processo de diagnóstico de Lerdost, depois fibromialgia, diversos médicos acompanhando é, e tudo persistia e muita medicação envolvida e, e as medicações gente eu não sei se você né quem tem acesso né a essas essa, as informações sobre isso mas é, paralisa, paralisa muito né a, possibilidade da pessoa se comportar o repertório comportamental da pessoa fica é extremamente uhum. restrito e como que eu quero tratar um problema né? eu estou sentindo dor e aí para tratar isso eu inviabilizo um monte de é, comportamentos que de alguma maneira eu atinge, é, entro em contato com prazer, por exemplo né? então isso é um caso realmente que toca em função disso, e é um caso, gente, que a gente precisa lembrar. É uma descrição de uma experiência de uma pessoa e que, assim, muitas pessoas devem é, é, vivenciar algo muito parecido. Né? Então, é, é, sem dúvida, pode ajudar muito a experiência, a experiência clínica de diversos psicólogos e psicólogas que também atendem ou atenderão um caso de dor crônica. Uhum. É, quais que eram as, as uh, tá perguntando aqui tá a Ana tá perguntando quais que eram um, é, os comportamentos problema do caso A Ana é, ela tinha essa busca pela cura né e uma culpa por sentir a dor é, um problema de sono né e isso que a Ray falou né Rayana falou né de, de hum, é, os remédios realmente chaparem, como ela falava, né? Então, se não tomasse o remédio, não conseguia dormir, por conta da dor. Se tomasse o remédio, não conseguia trabalhar, não falava com as amigas. Então, você perde acesso a uma série de reforçadores. Com a dor em si, você já perde. Com o tratamento, você perde. né? E, e o, o repertório fica restrito. Então, né, os comportamentos do problema. São... A própria dor, né? Qualquer pessoa que sente uma dor, sabe, né? Uma dor de dente, uma dor. Só que é uma dor que se mantém e que você não encontra a causa, e a gente busca por isso, né? Então, você não encontra e aí, como é que fica, né? A vida. Então, a própria dor passa a ser o fenômeno, né? Passa a ser o comportamento-problema. Né, e como relatar e com assertividade, né? Como responder a críticas ou não responder, mas também não, não sentir tanto emocionalmente, né? Aquilo porque ela, ela o impacto social, né? O impacto do que as pessoas diziam era muito forte e isso, né? É, que é comum, né? Em pacientes que descobrem uma doença como um câncer, né? Em estágio avançado ou e, ou, né, que tem dor crônica. Qual é o sentido da vida? É, a pessoa perde isso, né? Perde o, o que era valoroso, o que era essencial. E aí, é muito comum ter ideia um suicida. Uhum. Né? Então, assim, muitas coisas psicológicas, comportamentais, são alteradas. Perda de memória, por conta dos processos fisiológicos por conta do, dos remédios, né, como a Raim falou, alteração de sono de libido, então, o que era prazeroso, deixa de ser, né, ela relatava, por exemplo, que tinha um namorado que ela era apaixonada, que a relação deles física era intensa, maravilhosa, e que tinha passado a ser assim, vamos rápido, né, que acabe logo, então, assim, cara, e isso, como estava falando, o sentido da vida, né? Para onde que eu vou agora que eu tenho essa dor, que eu não faço nada, não, não preciso existir, não quero existir, né? Não quero sentir isso. Ninguém me entende, né? Então começa todo esse processo de esquiva experiencial e de viver em função da dor. E o que a terapia vai buscar realmente é que, apesar da dor, você viva. Né? mesmo com dor você busque né? andar ali a um farol, né, que seria seriam seus objetivos, seus propósitos, né, o sentido da sua vida. Uhum, uhum. E com ela foi literalmente essa questão, né, de, de, de encontrar um farol. O farolzinho nosso. <risos> <risos> Sim, que lindo, é você andar de é o né, e, encontrar um farol e, e falar, ai, minha vida tem sentido, Exatamente. né, eu gosto de viver e eu posso viver. Eu já vou perguntar o que, que vocês é, trabalharam passo a passo com ela, né, com a aplicação da ativação, mas antes deixa eu projetar aqui uma telinha mostrando a capa do do livro, tá? Então vocês estão vendo na tela de vocês aí, o livro, Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências, né? É, no qual eu e Juliana Abreu somos organizadores. Tem um capítulo livre livro também sobre ativação comportamental, o IAC, que a gente desenvolveu aqui. Mas tem muitos outros capítulos escritos pelas, é, ao meu ver, uma das maiores autoridades aí, né? É, latinas sobre o tema. É, e me conta meninas o que, que vocês trabalharam né com, com a partir da arte né como que a arte conseguiu ajudar quer falar um pouco que eu, mais, tô, que eu falo mais o homem da cobra é. posso falar e você você me complementa vai lembrando tá. aí do que do que eu tô deixando passar é, o que que acontece em relação a, a alguns né, também tem a ver um pouquinho com a pergunta anterior assim, a ACT gente ela foca né, na, na, tem um olhar né, da, de adoecimento emocional com o, a inflexibilidade psicológica e diversas características essa cliente apresentava no início da terapia né, algumas regras extremamente rígidas sobre o funcionamento da vida dela, né, então é, ela tinha algumas expectativas que algumas pessoas, né, na, na vida dela tivessem determinados comportamentos, né, é, acolhimento, é, escuta, validação e como em alguns momentos isso né, muitos momentos isso não acontecia ela não, não tinha né, isso no contexto ela começou né, a, a paralisar uhum. então o processo terapêutico ele foi muito voltado para é, um, um, trabalhar mindfulness é, o processo de aceitação de, de eventos privados aversivos que uhum. estavam presentes é, self como contexto que a ACT também traz como um processo de identificar o que o, é, descrições de, da minha pessoa, eu e você aqui, agora e lá no futuro ou no passado. Então, a gente começa também num processo de desfusão do que é pensamento, do que é sentimento e do que é um comportamento, uma ação. O que, é que eu posso fazer aqui agora, mesmo sentindo ou pensando algo acerca desse contexto. Então, é, foram trabalhados todos os processos né, que a ACT descreve como é, saúde psicológica, que é a flexibilidade, psicológica. Na, no capítulo, a gente apresenta é, vários trechos das falas da cliente, né, em que é, ela apresenta muitas expectativas frustradas em relação ao contexto da vida dela. E o maior desafio foi ela cavar né, muitas metáforas de acte foram utilizadas, muitas. muitas metáforas experienciais foram né, trabalhadas em busca dela cavar outros reforçadores, outros contextos é, e, que, que fossem né que fossem úteis mesmo com todo o cenário de dor que ela tinha. E, e assim, Ana, eu esqueci agora, eu acabei de lembrar aqui de um processo, que todo, tudo que ela... É, o, o processo, como é que se diz? Contraditório, né? Da, da, que a própria arte descreve. Quanto mais a gente se esquiva, mais é, aquele estímulo está presente. Então, quanto mais eu fujo da dor, mais eu pro, faço comportamentos de alguma maneira que me traz mais dor ainda, né? Então, ela começou a se perceber o quanto que ela tinha comportamentos para sentir mais dor ainda. Então, ela não cuidava da postura dela, da forma em que ela é, estava no mundo, ela não olhava para ela, ela tentava também superar as expectativas que as outras pessoas tinham uhum. com ela na, na vida, uhum. né, então é isso. Uhum. Ana Ana? É, conseguiu resumir os processos centrais de trabalho da ACT. né? Uhum. Excelente. Excelente. Uhum, o capítulo, excelente o capítulo capítulo está muito bom como vocês estão vendo né é... e a ACT ela segundo a Associação Americana de Psicologia né é padrão ouro do tratamento né primeira escolha é, para o tratamento psicoterápico dor crônica né é, baseado em evidências né realmente é ACT... falando um livro de terapias baseado em evidências <risos> né é importante falar das evidências né é que a gente fica no... no não da cliente, né, mas é, é, a ACT é recomendada pela APA, né, a Divisão 12 da, da Associação Americana de Psicologia, por produzir muitas pesquisas, muitos dados, né, confirmando sua eficácia até no tratamento da dor crônica. Então, é excelente, né, estudar isso, mesmo para quem não, não, ah, eu não quero ser da ACT, eu não quero, né, Ok, mas é muito interessante você pensar nos processos centrais, né? São seis processos, e tem a figurinha no livro, né? A gente tenta ser bem didático quanto a isso, né? Então, validação, certo? como contexto, né? E tudo isso que a Rai falou. E é, tem o lado do processo terapêutico, do acolhimento, da relação, né? Então a arte realmente é, é muito legal, <risos> mas é muito traz muito conhecimento traz traz uma visão diferente sobre dor, uhum, né? Uhum, como uhum. eu falei mesmo não querendo se infiltrar na abordagem, né? Ela te faz pensar como reagir esses clientes o que pesquisar com eles. Sim, de todos os problemas, né? Foi o que a arte teve melhor desempenho, né? De, de... Pesquisa, os tamanhos de efeito em pesquisa de, de metanálise com, com dor é, é, é muito relevante, né? Sim. E, e contribui, né, para é, todo esse escopo de terapia comportamental terceira geração, mostrar, ó, oh, isso aqui não é só Mindfulness, né? Tem consistência, né? Sim. <risos> Tem toda uma teoria, <risos> né? uma pesquisa de é, base que explica é, o porquê é. que, que... Ótimo. Uh, não vou entrar no mérito aqui, logicamente, é uma live, né? A ideia... De a gente mais bater um papo sobre o capítulo, né? É, mas bacana, né? Antes das considerações finais de vocês, tá? Se vocês pedir a licença de vocês, é, eu queria apresentar aqui é, dois cursos que a gente vai estar. Tá, um é um treinamento, um curso, na verdade, né? É, vai estar tá realizando é, aqui pelo Instituto de Análise de Comportamento de Curitiba, tá? O primeiro é o nosso já conhecido aí, é, Treinamento Intensivo e Ativação Comportamental, que vai acontecer online, né? É, agora em maio, tá? São quatro dias intensos em que é, a gente tem oportunidade de é, treinar esses terapeutas a atender em ativação comportamental, depressão, né? O foco é no tratamento da depressão, que hoje é o transtorno né? com maior incidência, né? E agora em tempos de pandemia, né? É, a coisa ficou muito... A incidência epidemiológica cresceu exponencialmente, essa é a verdade, né? É, então fica aí o convite, né? Quem já leu o nosso livro, né? Conhece mais ou menos o, o trabalho, provavelmente vocês já devem ter visto esse livro né? em algum momento da vida de vocês, né? É, então tá aí. Nesse, nesse treinamento a gente ensina aplicativação comportamental. Eu e Juliana Brelton, com é, esse treinamento desde é há algum tempo, né? E o outro curso que é, eu gostaria de estar tá apresentando para vocês aqui é o nosso curso anual de formação em terapia comportamental, tá? É, que vai começar em maio agora é um curso anual né com foco em terapia de terceira geração tá é, é um curso que existe desde 2008 então um curso bem velhinho já aí né é, teve várias reformulações né então ele cresceu ele, ele foi melhorando aos poucos e desde a, da Gênesis, desde a origem já tinha um foco em terapia de terceira geração então a gente não um em é, ativação comportamental, né? a gente não foca em terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso, aí, né? é, além da psicoterapia analítica funcional, é, começa desde é, dados de, de análise experimental do comportamento, princípios básicos né, de psicologia, até a gente evoluir, começar a entrar em psicopatologia e esses tratamentos aí, que são o, os que mais interessam, de regra, as pessoas que se inscrevem no, no nosso curso anual aí, tá? O é, curso começa em maio e termina em dezembro, um encontro por mês em torno, e também vai acontecer de forma online. Fica Recomendadíssimos. Voltamos, Maravilha. né? Considerações finais sobre o capítulo de vocês, né? Ou sobre a arte. É... O que vocês gostariam de colocar aqui, né? Vish. A gente acha, a gente fica ansioso <risos> com a live e no final quer falar o resto do dia. O que, que vocês é, são? É... De novo, Paulo, muito obrigada. Ah. Né? Eu que agradeço, Ficamos com o coração. Honrado. O capítulo de vocês, olha. Quem gosta de arte tem um prato cheio aí, especialmente um problema que via de regra. A gente tem extensa literatura em português, né? De arte, já temos, né? Chegamos nesse nível já. De ACT é os mais diversos problemas e transtornos de comportamento, né? Porém, dor crônica, né? Pasme, né? No qual a ACT teve melhor desempenho em pesquisa de resultado, a gente pouco tem, né? É, eu conheço um livro de medicina, né? Que é um tratado que um dos capítulos lá é de ACT, traduzido ainda. Mas, de fato, há é pouca literatura. E, e para quem está é, no front, né trabalhando com psicologia da saúde, psicologia hospitalar, né? Ou mesmo na clínica, né? Do, de gabinete consultório é muito comum receber que queixas, né? ou às vezes a queixa central, né? a queixa protagonista, é né? a dor, um tipo de dor, uma dor uhum. crônica lombar, por exemplo, né? ou é, é uma das queixas dentro de todos os problemas que o cliente traz, né? que o cliente não é só dor, obviamente, né? Ele, clientes <risos> têm dor, mas têm problemas com filhos, problemas com os amigos, no trabalho, enfim, um mundo de outras coisas também que direto e indiretamente... <risos> é uma vida, né? É, direto e indiretamente tem algum efeito aí é, do bem-estar ou o mal-estar psicológico que ele está passando, tá? Então, obrigado, tá? Obrigado por é, brindarem o livro aí com o capítulo de vocês. Ai, Paula, é. eu também queria agradecer muito, que eu me sinto extremamente honrada de estar tá participando né desse projeto, desse livro com você e com a Juliana e queria dizer que, assim, eu me sinto extremamente honrada também de estar tá aqui escrevendo com a Ana Karina, que é uma pessoa que eu admiro né, a longa data e né, uma gigante na análise do comportamento e que, enfim, muito do que eu sei, do que eu aprendi também, devo à generosidade dela em contribuir tanto pela análise do comportamento. Claro. É, Para mim, é uma, é uma, eu me sinto extremamente assim, grata por estar aqui tanto dividindo essa live com vocês dois, que são duas pessoas que eu agradeço né que eu admiro demais. É, e obrigada pela oportunidade de contribuir também né para a formação e dividir um pouquinho do meu conhecimento com quem está interessado. A turma já está elogiando <risos> muito temas. aqui, tá? Eu fico com o celular uhum. aqui também, então às vezes meu olho está aqui, meu olho está aqui. Então, estou pessoal que tá assistindo. acrescentou muito, tá? Obrigada. Estou agradecendo vocês, obrigado. ele foi show e foi... Maravilha. Eu sou super chorona, né? E a pessoa vem. Nossa relação é antiga, né? Ah, antiga. Eu tento é, falar, é eu ser formal, eu já não sou formal, né? Então... Não tem como. Não tem como eu. <risos> Bacana, que é sincronia de amizade e trabalho, né? Isso é tudo que é, é só isso que a gente precisa nessa vida, né? Nossa. E a saudade, né, com esse isolamento social. Sim, isolamento, né. Enfim, né. Tô tá tendo que trabalhar. E segue a vida, né? Profissionais de saúde, a gente tem que estar tá firme e forte, isso Segue com a vida. Próximo domingo a gente tem outro encontro marcado, tá? É, vocês todos estão convidados. A gente vai tentar fazer duas lives por semana, né? Uma vai, hoje, por conta de ser feriado, a gente engrenou uma, mas a gente vai tentar é, que sejam dias fixos, né? O domingo já virou um dia fixo domingo às 5 horas. Próximo domingo, às 5 horas, a gente vai estar falando de é, efetividade e eficácia da ativação comportamental. Vai estar aqui com a gente o Dr. Marcelo Panza, é, da Argentina, tá? É, Marcelo fala português, tá? Importante se falar. Além de espanhol, obviamente, né? <risos> é, então, ele vai dar a entrevista aqui né? é, em português, tá? Então, acesso a todos, todos nós, né? Os que falam espanhol, né? Não teria nenhum problema, né? É, e o Marcel vai estar falando de ativação comportamental é uma proposta bem bacana, aquele é de síntese, né é, de alguns modelos é, de entendimento de depressão, modelos biológicos modelos cognitivos, modelos é, enfim, comportamental, obviamente estão falando de ativação comportamental, né é, então está bem bacana espero todos vocês, tá domingo às 5 horas é, pelo Instagram, pelo Facebook pelo Youtube do IAC tá Novamente, meninas, muito obrigado, tá? Muito obrigada, meu bem. Obrigada <risos> a você. Muito obrigada, Raim. Muito obrigada, pessoal. Estamos à disposição. Tá certo. Eu Depois eu vou acredito. colocar o contato delas na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar o link né, para o site, o website delas, né? O contato de e-mail para quem tiver interesse. Posso fazer isso? Claro, Por... claro, à vontade. <risos> tá? Para quem tiver interesse, e todos os vídeos. Eu vou deixar o contato do, dos entrevistados aqui, das pessoas que escreveram os capítulos do livro, tá? O livro tá à venda na Amazon, tá? Importante falar, tá? É, primeiro lugar. Primeiro lugar, <risos> mais vendido, tá? É, e também estamos... foi lançado semana passada e já tá em primeiro mais vendido, né? Eu um tive muito orgulho, né? Maravilha. Afinal, foi muito suor ali. Né? Exato. E, e também no site da editora Manoli, tá, do próprio site da editora, é, já tá disponível mas estão pipocando outros sites de revenda de livros, né, que também se vocês sentirem e tiverem algum de preferência de vocês, né, fica à vontade para estar tá adquirindo o livro aí, tá certo? Então, nos vemos no domingo, às 5 horas um abraço, obrigado até mais Tchauzinho, <risos> gente